Olá pessoal, eu sou a Duda, eu sou a Larissa, eu sou a Cecília, Estela. Nós quatro estamos no terceiro ano do ensino médio e nós somos pesquisadoras da WASH e fazemos parte do Steam Meninas. Viemos em nome do Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência. Eu, por exemplo, faço um projeto sobre matemática e artes e com ele eu pretendo mostrar que tanto matemática quanto artes é fácil de aprender com uma animação. A gente, Maria de nós iniciamos a partir do recrutamento que os bolsistas nos indicaram. E então a gente começou a fazer todo esse processo para entrar, né? A gente realmente queria participar, né? Como mulheres ativas nesse mundo da ciência, e nossos professores orientadores nos deram todo esse apoio e força. E da mesma maneira que nós já entramos, a gente está convidando vocês garotas para participar de algum ato científico na escola de vocês mesmo ou talvez de algum programa que vocês conheçam. E aliás Religia das Mulheres na assim, Ciência.